9 Curiosidades sobre Travis Scott Recentemente, no dia 15 de maio, o artista de reconhecimento internacional Travis Scott se apresentou durante a premiação da Billboard Music Awards. Essa foi sua primeira apresentação desde o um incidente em seu festival World, que deixou 10 mortos e várias pessoas hospitalizadas. E vamos às 9 curiosidades de hoje. 1. Um. Apesar de seu nome artístico ser Travis Scott, seu nome não é esse. Ele se chama Jax Berman Webster e adotou Travis Scott para si, em homenagem ao seu tio favorito. Travis diz que admirava e sempre tomou boas decisões de negócios por pensar em como seu tio agiria. Ele diz que sempre quis ser mais parecido com seu tio. 2. O rapper veio de uma família de músicos. Seu avô gostava muito de jazz, seu pai preferia o sol, e o ensinou a tocar bateria. Com tantas influências musicais, ele também acabou ficando interessado, a ponto até de abandonar sua universidade para se dedicar totalmente à música. Porém, isso não agradou seus pais, que não aceitaram que seu filho ficasse sem uma formação acadêmica, e assim pararam de sustentá-lo financeiramente. Travis, tomado pelo seu sonho, não desistiria apenas com isso. Então foi para Los Angeles, onde um amigo havia prometido ajudá-lo com moradia. Mas abandonou, fazendo Travis acabar na casa de um amigo, dormindo em um sofá enquanto perseguia seu sonho. Travis chegou a formar uma banda com Chris Holloway, chamada Os Graduados. E um ano depois formou outra banda com o g chamada Colegas de Classe As duas bandas de rap O rapper até ganhou certa influência com suas músicas em conjunto com a banda, mas foi em sua carreira solo que tudo começou a dar certo. 3. Ainda durante o ensino médio, Travis Scott se livrou de sua cama para construir um estúdio de improviso em seu quarto e com isso dormia em uma cadeira. Quando Travis fazia batidas no seu quarto, seu pai entrava e o obrigava a parar, porque ele queria que os jovens se concentrassem na escola. 4. Travis sempre traz grandes produções para seus videoclipes, com roteiros muitas vezes escritos por ele. O artista tem referências fortes do teatro que amava frequentar, enquanto cursava o ensino médio. O jovem queria até mesmo criar uma peça inspirada na Broadway para um de seus álbuns e participar de filmes no futuro. 5. Travis Scott e Rihanna já namoraram Na época, um redator de uma revista de fofoca foi quem tornou público esse caso, algo que não deixou o Travis contente. O redator disse que foi pedido pelo casal que não fossem expostos, mas que mesmo assim ele publicou a matéria. Ele diz também que esse fato foi o que pôde ter prejudicado o relacionamento dos artistas. 6. Travis Scott teve um documentário sobre sua trajetória produzido pela Netflix em 2019. O documentário explora a ascensão de Travis à fama em 2014, onde criou e lançou seu terceiro álbum de estúdio World. Além disso, a produção revela o dia a dia do artista. Incluindo fatos de seu casamento com a modelo Kylie Jenner e sua rotina como pai da pequena Storm. 7. Sete, em setembro de 2020, Travis, junto da Nike, colaborou com o McDonald's para lançar um lanche de edição limitada. Devido à altíssima demanda, alguns filiais do McDonald's ficaram sem os ingredientes da promoção, impossibilitados de servir a refeição. Acompanhado do lanche, vinha uma figura decorativa do Travis e além disso, o McDonald's e o artista lançaram uma linha de produtos que inclui vários itens de roupa, um tapete e um travesseiro em forma de McNuggets. 8. A Zap Rock e Travis Scott já tem um histórico conturbado. Mas recentemente o nome dos dois virou manchete quando um vídeo de uma entrevista em que Rock aparece mostra o rapper concordando que Travis copiou seu estilo. Tudo isso não passa de um grande mal entendido, já que no vídeo completo Rock fala que não aceita essas opiniões. Ele diz que vê semelhanças e que viu Travis se inspirando no seu estilo, mas que isso não é nada. 9 Cactus Jack Records é uma gravadora americana fundada em 2017. Seus primeiros contratados foram o produtor musical Chase B, Jack West, Don Tolliver e Luxor Tax. A gravadora lançou sua mixtape de estreia, Hunt to Jack, em 2017. Seguida do terceiro álbum de estúdio de Scott, World em 2018 e do álbum de estreia de Don Tolliver.